Quando você tem uma tonalidade, seja ela maior ou menor, é claro que as notas estão distribuídas como um todo no braço do instrumento. Certo? Onde você pode acompanhar aqui a tonalidade de Mi menor no diagrama. Beleza? Agora nós vamos pegar apenas cordas 4 e 3, como nós estamos fazendo, porém nós vamos distribuir no braço do instrumento agora de forma horizontal. Aqui nós vamos fazer o seguinte exemplo. <música> Basicamente, eu toquei aqui as notas da escala de Mi menor. Aqui você pode estudar tanto com palhetada alternada, utilizando o sweep, que seria baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, certo? Ou baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, como você achar mais legal. Ou, no caso, ligado, baixo e puxando com o dedo, ou as duas palhetadas para baixo. Beleza? Aí fica o seu critério. Agora, veja eu tocando este exemplo junto com o back and track. Agora, a minha próxima sugestão seria um padrão um pouco diferente, porém bem fácil também. Onde nós vamos tocar 2, 4, 5. E dois aqui embaixo, certo? Notas Mi sustenido, Sol, Lá, e fazendo a volta. Basicamente este é o exemplo, tranquilo? Você também pode exercitar só este, certo? Junto com o backing track, depois você pode já seguir este mesmo exemplo no decorrer do braço do instrumento, então veja, primeiro o único aqui, certo? De forma estática, e depois ele na forma horizontal. <música>